Muito boa tarde. Foi-me feito o convite para estar aqui como designer, como designer dentro da indústria em Portugal e na cerâmica. E é sobre isso que eu vou falar um bocadinho, portanto, acho que vai um bocadinho contra o que é que foi falado até agora e sistema me até um bocadinho, porque me disseram que eu ia falar com os alunos, pensava que ia encontrar assim, um universo um bocadinho mais informal e, e confesso que estou um bocadinho nervosa com esta situação. Mas pronto, espero que todos os mais tenders também gostem do que é que eu tenho aqui para contar. Bem, sou uma designer dentro do universo da porcelana, da cerâmica e começo a minha apresentação com uma peça de vidro. Portanto, mas foi por aqui que eu comecei, este foi o meu projeto de todos. Foi com este projeto que eu tive o prazer de conhecer a Paula Lumelino, que foi quem me convidou para estar aqui presente. E é interessante eu começar com isto porque nesta altura, quando eu comecei como designer, nós tínhamos o Centro Português de Design, que para mim foi uma instituição que me ajudou a começar esta minha carreira, que me deu o meu pontapé de saída e que tenho muita pena que tenha desaparecido porque o Centro Português de Design dava todo o um apoio à Marinha Grande, que na altura estava a sofrer um grande problema com o vidro, como agora vocês falam da cerâmica, naquela altura aconteceu no vidro, só que foi um problema que foi bastante grave e que não acabou por não conseguir sobreviver como gostariam. Mas nessa altura foi criada uma associação, a Vitrocristal, onde tentou unir todas as fábricas de vidro, e todas participavam para uma marca que era a M-Glass. E aí entrou muitos fundos, entraram muitas outras competências que se tentou colocar nessas várias fábricas. Dessas competências era o design, era marketing, era comerciais, era toda uma estrutura moderna para tentar salvar o, o vidro na Marinha Grande. Uh, também tinha ali um colega meu, Vitor Agostinho, também tivemos juntos no mesmo grupo. <risos> e pronto, e, e foi aí que eu tive a sorte, e posso dizer que ao longo do meu percurso como desta carreira de designer tenho tido momentos de grande sorte, e neste caso, tive a sorte de calhar na Jasmin, que era uma grande empresa onde eu aprendi imenso sobre vidro, onde pude trabalhar com um dos melhores vidreiros portugueses, que é o Senhor Esteves, e que comecei com esta peça. Eu, quando fui desenhar esta peça, primeiro tinha passado perto dos vidreiros cerca de dois meses, junto deles, a trabalhar com eles no pouco que eu conseguia trabalhar, que é muito pouco, porque é um trabalho muito duro, mas com isto comecei a perceber os seus movimentos, como é que eles faziam as peças, a sua comunicação, comecei a criar um elo de amizade entre mim e os vidreiros, que isso foi importantíssimo para depois desenvolver esta peça. Quando eu comecei a desenhá-la, comecei a pensar, bem, se eles fazem este movimento, com aquele movimento, misturam esta técnica com outra técnica e começou a desenhar algo que na minha cabeça fazia sentido. Mas, quando eu apresentei, que era o diretor da fábrica, disseram, não, isto é impossível de ser feito. Depois fui, fui falar com outro técnico, ah, não, isto é impossível de ser feito. Eu vou ter com os seus estivos, oh, os seus estivos. Dizem que isto é impossível de ser feito, mas eu pensei em fazer assim, assim, acha que isto é impossível. E ele disse, minha menina, isto não existe, é impossíveis. Temos que encontrar uma maneira de ser feito. E ele foi para casa pensar na peça, no dia a seguir, disse-me, olha, depois do expediente de trabalho, atenção, depois do expediente de trabalho, eu vou experimentar fazer. E assim foi. Depois do de expediente de trabalho, tentou a primeira vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez, não conseguiu. Tentou a terceira vez, conseguiu fazer o impossível. Ele sentou assim, -se, mas eu sou muito boa, eu faço o impossível. E eu fui chamar o diretor da fábrica, olhe, venha ver o impossível. E assim foi, e assim nasceu o impossível e que aqui foi mostrada várias técnicas e que a partir das quais começou-se a fazer este tipo de abordagens também nessa fábrica, na Jasmim. Portanto, e dei o um nome que híbris significa em grego que é quando o homem ousa alcançar o impossível. Então não é de híbrido, é assim de nós termos tido ousadia dia de alcançar o impossível. Com isto, só queria acrescentar que este senhor Esteves atualmente trabalha na Atlantis, porque a fábrica Jasmine fechou, fechou e ele tinha um mestre fabuloso, tinha ganho imensos prémios, tinha de para o desemprego e aconteceu que na Atlantis começou-se a sentir a necessidade de fazer também este vidro mais artesanal, fazer mais arte classe. E eu aí disse, eu conheço alguém que consegue fazer muito bem isto e é excelente, e nesta altura está numa pré-reforma, no um desemprego, numa pré-reforma. E assim foi, foi a cerca de, vai fazer dois anos, que fomos buscá-lo, e há dois anos que ele está a trabalhar connosco, e está a desenvolver uma linha dentro da Atlântia, que chamamos a Linha Única, porque são peças únicas, e pronto, e conseguimos trazer para agora, por eleitor então, fechar a sua carreira como, como, como artesão, como, como vidreiro, numa das melhores empresas do país. E, e, pronto, e tem sido ainda há pouco tempo no Jornal da Noite e tem estado assim, agora nos aparatos, nas revistas e está muito feliz e fico muito feliz por ele pronto, começando com isto que isto foi a minha primeira peça de todas e com a M Glass tive a oportunidade de de desenvolver um trabalho na Cepal, porque num certo ano eles quiseram, quiseram introduzir na sua gama outros produtos de outros materiais e vários dez-andas pertenciam à M-Glass, foram distribuídos por, por, vários, por várias empresas e eu mais uma vez tive a sorte que por um sorteio de papelinhos dentro de um copo, eu fui buscar o papelinho que tinha lá escrito Cepal e eu fui parar na Cepal. Com a Cepal fui desenvolver este produto que foi uma louça para, pensando mais no, na comida italiana, porque cada um dos designers em cada empresa foi pensando em, em, em, em diversos países associados sempre a uma louça mais de hotelaria. A mim calhou-me a Itália. E também, nisto foi vista a Itália também para trabalhar na Cepal, porque senti que dentro dessa empresa precisavam de produto mais dedicado mesmo ao universo italiano, de comida italiana. No desenvolvimento deste trabalho, Uh, este, esta linha não só serviu para a M-Glass, como depois também ficou, foi introduzida também na CEPAL e com isto que depois recebi no final de, do desenvolvimento do projeto que recebi o convite para poder ficar na CEPAL e assim depois fiquei lá durante nove anos. Durante esses nove anos desenvolvi estas peças que foram logo a seguir, foram dos meus primeiros projetos que foram também pedidos para um mercado mais de hotelaria e o que é que caracteriza estes produtos ter um bocadinho mais para a hotelaria? Uma das coisas é, por exemplo, podem ver no bolo os bicos é não serem muito proeminentes, para não serem tão frágeis e para não ocuparem tanto espaço. O mesmo acontece com as asas, as asas, as asas também não serem muito proeminentes, serem mais agarradas ao corpo também para ocuparem menos espaço e, e não estarem com tanta área exposta para poder uh, sofrer algum, alguma, alguma quebra. São produtos também ligeiramente mais espessos, eles andam por volta dos seus 4 milímetros, 3 milímetros e meio, 4, 4 e meio, mm para conseguir ter uma maior resistência. As arestas todas têm que ser bem aboladas, porque as arestas são sempre pontos frágeis, de quebra, portanto tem que ser tudo muito bem abalado. E neste caso, agora, nesta altura, estamos a falar de cerca de 15 a 16 anos atrás, o universo da hotelaria estava a sofrer uma alteração. Até à altura existiam peças muito pensadas em empilhar, era a mesma forma, função, peças muito pesadas, Uh, muito rígidas e começar os chefes a, a ficar cada vez com mais fama a quererem mostrar produtos com mais teatralidade, dar mais espetáculo e começaram até muitas vezes a ir ao produto doméstico, de uso doméstico e a trazer para os seus restaurantes porque eles queriam coisas mais delicadas, coisas mais elegantes portanto o empilhamento começou já a não ser tão preciso porque sabiam que com o empilhamento iam acabar por ficar sempre do mesmo tipo de formas, então começaram a aceitar que as coisas pudessem ser organizadas de outra maneira, portanto convém que a Sejam sempre pilhadas pelo menos o um número de três, e pode ser de cabeça para baixo, portanto já não é preciso aquela escadinha uh, por aí acima. E, e os pratos também começaram a ter tendencialmente a ser muito maiores. Os pratos normalmente o, o diâmetro andava entre 26, 27, começou-se a querer 28, 29, para ser todo um grande aparato. Muitas vezes foram buscar pratos marcadores, pratos com 30 cm de diâmetro e 31 para poder fazer toda a sua teatralidade. Outras vezes até foram buscar peças mais decorativas, mais centros de mesa, para poder, poder, poder pôr todo esse aparato nas suas, na, nas suas, nas suas, nas suas, nos seus pratos. E esta linha já começa a refletir um bocadinho essa mudança. Portanto, já vemos linhas que não são propriamente aquilo que nós identificamos como motelaria. Começa a haver mais uma elegância de curva, mais um uso de curva. Peças mais desequilibradas, aliás, peças até bastante desequilibradas, comparativamente com as outras que eram feitas até então. Estas chávenas de café que eu deixei aqui em grande plano, uh, podem ser encontradas em muitos cafés e restaurantes até hoje em dia. Aqui foram outras taças, também foram muito usadas para, para o universo da hotelaria, mas também foi para um doméstico, onde às vezes pequenos pormenores muito simples podem fazer toda uma, toda uma diferença. Nessa altura, nesses anos, usava se muito peças, mas eram peças de revolução, peças simétricas, em que se, se cortava na diagonal a beira da peça. Aqui a peça não é cortada na beira, na parte de cima é cortada na parte de baixo. Portanto, esse ângulo é feito na base. O que, é, o que é que se faz com isso? faz com que esta peça consiga ser produzida por uma máquina roller e se fosse feito na beira tinha que ser ou por enchimento convencional ou se tivesse uma boa abertura era por enchimento de supressão. Ou seja, iriam ser peças muito mais caras, processos de fabrico muito mais lentos e com a roller conseguiu-se potencializar, fazer um produto mais, mais barato, mais acessível e de certo modo também diferenciador porque, se vocês forem ver, cada, cada parede da, da peça tem um ângulo diferente, portanto tem um outro movimento. Portanto, aqui foi um, uma conversa muito direta junto com os engenheiros que conseguiu-se chegar a esta solução. Outra coisa que eu quero focar, muito importante, quando o designer vai para uma indústria, é falar com as pessoas, muito falar com as pessoas, com quem vai fazer, portanto, é conversa com os vidreiros, é conversa com os engenheiros, temos de estar sempre a conversar com os vários departamentos, que só através de conversas e muitas negociações e muitos elos é que nós conseguimos levar o nosso trabalho avante. Pois, esta aqui foi outras peças que foram desenvolvidas na CEPAL focadas para o universo mais dos Estados Unidos, porque o um principal mercado, pelo menos na altura que a Cipal trabalhava, era os Estados Unidos, penso que cerca de 80%, 70% da sua produção era para esse mercado, e sentiu-se que se precisava de fazer umas formas novas e que fossem dirigidas, especialmente para um cliente que eles tinham, que era o Crate and Barrel e a Mikasa, e o que é que se via nessa altura? Via-se que tinha sido relançado há pouco tempo uma linha da Eva Zeisel, que era uma designer que na altura já tinha cento e poucos anos, ela foi muito grande nos Estados Unidos entre os anos 40, 50, 60, e sentia-se a essa tendência de mercado nos Estados Unidos, onde eles, as linhas retas, não funcionam muito bem, eles gostam muito de curvas, gostam do que eles chamam de objetos quentes, gostam de coisas quentes e não coisas frias, isso é mais o mercado nórdico, portanto tinha que ser coisas mais orgânicas, mais curvilíneas, mais apetecíveis, que, que dá vontade de agarrar e com toque de tradicional, que eles gostam sempre de ter um toque de tradicional nas coisas. Então foi desenvolvida esta linha o Por fim, isto aqui foi dos meus últimos trabalhos na Spawn, em que já, aqui já refleti um bocadinho a cozinha molecular, em que fui desenhar peças, o que eram quatro peças, quatro peças, não, cinco peças, e com essas cinco peças conseguia-se, com a conjugação entre elas, uh, formar N, N padrões diferentes, com usos diferentes em que se podia estender, desde o uso de uma mesa, como se vê ali, que podem ser como mesa, como pode ser também peças para buffet, em que se encostavam umas aos lados das outras e podiam também cre crescer assim, criar superfícies enormes. Podia forrar toda uma mesa só com uma peça, encostando umas às outras, em que fazia um padrão e com diferentes tamanhos para também pensar em diferentes usos. Portanto, também muito pensado para a hotelaria. Uma coisa característica na Cepal, e que podem ver muitas das peças que eu fiz na Cepal, é o branco, é o uso do branco. Portanto, uma das coisas que era muito característica era ter a forma, a forma por si, só branca, e funcionava bem. Quando chega à vista alegre, as coisas já não eram bem assim. Embora eu tenha esta linha, que é completamente branca, e que foi lançada, penso que há é dois anos atrás, dois ou três anos atrás, que é o Utopia, também foi, é para, para a hotelaria, mas hotelaria e também retalho. Isto foi um briefing que foi lançado já há uns seis anos atrás, senti a necessidade de renovar uma linha que tem, que é chamada Sagres, que é uma linha branca, com relevo, e que é um dos best sellers até hoje na marca, porque tem um bom preço. É uma peça que não é só branca em si, tem branca por ter o relevo, já as pessoas já entendem como tendo uma peça com uma decoração, embora essa decoração esteja no molde. Ou seja, fazer esta peça lisa ou fazer esta peça com relevo, o custo a nível industrial é exatamente o mesmo, porque a decoração já está no próprio molde. Mas as pessoas, o cliente, no final, entendem como um valor acrescentado, porque é uma peça simplesmente branca, é uma peça branca, mas com algo mais a acontecer. Então. Foi dado esse desafio para fazer algo dentro dessa linha do sagas, que era uma louça branca, com relevo, muito focacionada para o mercado de hotelaria, mas que também pudesse ser vendida no retalho, retalha quando é o uso doméstico. Porque o investimento ia ser grande, muito grande, digamos que cada prato, cada molde daquele prato, custa cerca de 25 mil, 30 mil euros, e não temos só um prato, temos vários pratos, portanto tinha que ter a certeza de que aquilo iria vender bastante para todo o investimento ser ter o seu retorno. Portanto, daí ter demorado cerca de uns 4 anos a ser desenvolvido. Não foi o design que demorou-se 4 anos a ser desenvolvido, mas sim as decisões que demoraram cerca de 4 anos a serem tomadas. Mas foi lançada há cerca de 2 anos e já ganhou o um Red Dot, um German, foi nominada para um o Design Award e ganhou o Good Design de Chicago e está no nosso top, no top 5 de vendas. Portanto, resultou bastante bem o um investimento. Esta foi uma peça que foi lançada mesmo agora, está acabadinha de nascer. E que é uma chávena de parede dupla, portanto, é uma, é uma peça, uma chávena de café, que tem capacidade para uma chávena de café e que parece ela muito maior porque é como se tivesse uma chávena suspensa dentro de outra chávena, o que permite com que nós não precisemos de uma que não se queima. Uh, e depois foi, foi, deixou-se na, na parte com o relevo foi deixado em biscuit para se sentir a parte tátil ser bastante forte porque sendo uma chávena né, que vai ser com a mão que vai agarrar, portanto sente-se que, que é bom ter qualquer coisa que se agarre e que se sinta que tem qualquer coisa a acontecer, é claro que isto vai tornar um produto mais caro, mas isto também é um produto mais especial também, isto sim éramos já um bocadinho mais focado para os mercados mais nórdicos, porque é um mercado também que estamos a trabalhar e, e não temos muito produto focacionado especialmente para eles ah, e pronto, um e investimento são duas chávenas com dois relevos diferentes em que um é praticamente o um negativo do outro e é vendido no conjunto de duas chávenas dentro de uma caixinha e é, um, e é um gift. Outro produto que foi desenvolvido, isto dentro do grupo Vista Alegre, mas para a marca Casa Alegre, numa fábrica que também pertence ao grupo, que é a Serexport, que fica também em Aveiro. E que faz grez. Zarexport fazia grejo de forno até relativamente pouco tempo. Atual, atualmente faz também grez de mesa. Isto porque sentiu se que realmente existe uma grande tendência, como foi dito que o grego que está a substituir as feianças, está a substituir os barros vermelhos, portanto é uma grande tendência, então sentimos que também havia necessidade de nós também investirmos dentro de, de, desse material para a mesa. Agora, tem que ser é Casa Alegre, porque Vista Alegre é porcelana, Casa Alegre é, pode ser grejo, porque também o seu uso é um uso mais, mais descontraído, mais casual, portanto que também é outro mercado diferente, é outro público diferente, portanto não podemos confundir Portanto, é separado. Este é o um modelo Terra, em que depois sobre ele foram desenvolvidas inúmeros vidrados, em que esses vidrados são desenvolvidos por uma designer, portanto, da export, que eu chamo que é mais do que uma designer, ela é uma alquimista, porque ela, faz a criança, porque ela tem uma formação que julgo que foi na vossa escola, que foi a Célia tirou aqui na exada na aqui nas Caldas da Rainha, pois no seu percurso ela acabou por se especializar-se em vidrados. E atualmente ela sabe de vidrados como ninguém, mais que muitos engenheiros, <risos> e é uma alquimista, porque tem o sentido estético do designer junto com o conhecimento científico. E fico, portanto, queria maravilhas. Agora, vamos para uma. Eu, eu pulei esta parte, e que na outra parte eu estava a chamar de e estava a chamar que era utilidade e estética. Isto porque são peças mais pensadas na utilidade, mas sendo dentro do universo que eu trabalho, a estética é sempre uma função que está sempre presente e que é extraordinariamente importante. Aqui no decorativo eu já troco os lugares, é que eu digo que primeiro lugar é, é estética, é uma peça decorativa, portanto a sua função principal é uma função estética, mas que também está sempre aliada a uma utilidade, ou pelo menos tem um pressuposto de ter alguma utilidade. Esta foi das primeiras peças que eu desenvolvi dentro da SPAL, à volta outra vez ao passado, volto agora à Cepal, foi quando eu cheguei, passado pouco tempo, foi uma das peças que eu desenvolvi, em que foi desde centros, em que em foram feitas também peças decorativas, depois foram estendidas também para taças, tacinhas, peças mais abertas, peças mais, mais fechadas, também serviram para saladeiras, portanto aqui andou esta estética, esta parte decorativa, andou um bocadinho assim misturada com a parte também utilitária. Muitos chefes foram-nos a usar, como eu estava a falar há bocado, chefes que foram buscar peças decorativas e que trouxeram para os seus restaurantes para poder, por exemplo, aquele, aquela, aquela situação que está com os morangos, é uma, uma dessas situações, que é os morangos junto com, com o gelado, que foi um chefe que, que usou as peças dessa, dessa maneira. Aqui também são outras peças decorativas, mas que também estas taças também tiveram uma parte mais utilitária, que podem também ser muito mais utilitária, há quem use por saladas, por sobremesas, ou então pode ser dentro de uma mesa um vidro pote, uma tacinha, múltiplos um usos. E aqui é um solitário, foi desenvolvido também na sepal, portanto como vêem aqui sempre peças puras, peças brancas, muito forma. E curvas, sempre muitas curvas. Aqui foi o meu primeiro trabalho de decorativo dentro da Vista Alegre. E que foi divertido porque tinha necessidade do briefing para desenhar umas peças com um, um cariz clássico, para depois poderem ser pintadas por, por os nossos artistas, mas tinha que ter assim uma raiz muito clássica. Eu andava a desenhar coisas clássicas, a fazer pesquisas em coisas clássicas, assim um bocado aborrecida, até que resolvi fazer um intervalo. Enfim, me divertir um bocadinho e fui até o universo da bar House ao, ao Ballet triádico e fiz estas peças em assim, que tem te algumas delas foi reviradas ao contrário, as outras que eu estava a desenhar virei-as ao contrário e criei todo o universo ao redor do, do balé triádico da, da, da Barra House e fui um bocadinho a medo, mostrar à direção apresentar o meu projeto, eles acharam divertidos e pronto, e foi e para a frente e, e, e tem tido algum sucesso, não é das peças que mais se vende, porque isto aqui não é um mercado não, não é exatamente um, AD, um DNA da, da Vista Alegre mas faz sentido também dentro da nossa marca está ali numa fronteira mas aqui como já vemos não são só peças brancas tinham que ser decoradas também estas foram peças que foram desenvolvidas no ano em que o marketing nos deu o briefing para nós revisitarmos o universo da arte de por duas grandes razões uma é porque esse período dos anos 20 e os anos 30 na Vista Alegre foi um período muito importante em que se vocês tiverem o prazer de visitar o nosso museu percebem-no nós estamos completamente na vanguarda tem peças muito interessantes, muito à frente, muito futuristas. Portanto, foi um período muito importante na Vista Alegre e porque sentia que existia, através vez, uma tendência de porque tinha tinha sido lançado o filme do Great Catsby, em Paris tinha sido feita uma grande exposição sobre a arte deco, a Gucci também estava a lançar uma, uma coleção, toda ela, de arte deco. Então, toda a equipa de design, toda a equipa foi desde a Atlantis à Vista Alegre, todos nós tivemos a desenhar para a para, para arte deco. Estas aqui foram peças que, que foram desenvolvidas dentro desse desse âmbito e que também já ganharam prémios internacionais. Dentro desse âmbito também foi criada esta, a Poison, em que ela falava sobre as bebidas alcoólicas, que isto aqui até dizia que era uma garrafa para se guardar o absinto, porque foi na altura do, da, da Lei Seca, nos Estados Unidos, e, e usava-se a nível de escultura, porque também uma das coisas muito importantes na Vista Alegre é a sua parte de escultura, foi por trazer esse know-how da, da, da Vista Alegre para uma peça, modernizá-la, e então foi feita então esta cobra, E esta ideia aqui foi um dos últimos, também foi lançada relativamente pouco tempo, foi lançada agora para o Natal, em que também foi a busca desse know-how da Vista Alegre, dessa, da sua escultura, e adaptá-la num universo mais atualizado mas sempre com essa raiz mais tradicional. Porque é muito importante nós, quando vamos para uma empresa, tentar perceber os pontos fortes dessa empresa, tentar perceber qual é que é o mercado dessa empresa e fazer produtos que façam sentido nessa empresa. Porque caso contrário, não, não estamos lá a fazer nada. O importante empre... é estou a falar nós de designers quando vamos trabalhar dentro de uma empresa. Não estou a falar de um designer autoral que tem o seu próprio gabinete. Estou a falar de um designer que entra numa empresa. Quando entra numa empresa tem que se integrar na equipa, tem que se integrar no que é que essa empresa é. E foi o que eu tentei fazer conforme eu fui tendo na SPALF, Fui tentando o que, era o, o que a Cepal era boa o que quais eram era as suas mais valências e tentar integrar a minha linguagem, aquilo que eu sou com aquilo que a Cepal tinha de melhor quando cheguei à Vista Alegre também foi toda uma reinvenção de mim mesma, tentar perceber aquilo que eu sou como é que eu posso ser uma mais valia para esta empresa portanto, vocês conseguem bem perceber nos meus trabalhos, como é que foi os meus trabalhos Alda Tomás, uma Cepal e Alda Tomás, uma Vista Alegre Agora, outra peça que foi feita também agora há muito pouco tempo, que é um novo universo que nós estamos a começar a explorar dentro da Vista Alegre, nós estamos a querer abrir e não ser só uma marca para a mesa ou para, para, para objetos de decoração, Temos também todo um lifestyle. Queremos introduzir também algum mobiliário, queremos introduzir também têxtil, hum, mas tudo sempre aliado ao, à porcelana ou com o cristal, que é aquilo que nós somos. Neste caso, fizemos uma parceria com a boca do lobo, onde nós fomos vestir o móvel que eles, que eles já, que já tinham. Vestimos e transformámos. Os pés tentámos simplificar um pouco, os pés originais são dourados e com uma argola no meio, nós retiramos a argola e pusemos todo um aço escovado. No interior também alteramos, pusemos todo um azul cobalto escuro e foi um bar, um, um bar e isso foi transformado num bar onde no interior tem um, toda uma, uma linha de bar desenvolvida na Atlantis e também é exclusiva só deste deste móvel. E o exterior foi todo modificado em que eles tinham com, com peças feitas em madeira, com diferentes acabamentos. Nós fizemos essas peças em porcelana e foi feito na nossa manufatura em cada peça pintada pelos nossos pintores uma a uma. Portanto, cada triângulo daqueles é uma peça única. Este é um móvel de charan, para a abertura de uma nova coleção que nós vamos começar a fazer. É um móvel que vai ter uma edição só de 8 exemplares. Uh, portanto, é considerado uma peças únicas. Com essa, com, com essa componente muito manual da nossa manufatura, uh, para criar tipo um objeto de desejo. Depois, a partir daqui, vamos fazer outras coisas mais acessíveis, mais industriais, isto aqui para abrir a curiosidade. Uh, e, pronto, e depois também tem direito, quem comprar o móvel vai ter direito a um triângulo, personalizar um dos triângulos, depois faz um desenho nesse triângulo e os nossos pintores reproduzem esse, esse triângulo, é pelado no móvel, tem um, é um móvel numerado, e pronto. Agora vou falar um pouco sobre o meu trabalho que eu fiz na Cepal, que já tivemos a bocado a falar, e que consistia num trabalho que foram desenvolvidos para o universo do remédio em Portugal. Onde foi, teve um ano, penso que foi em 2007, julgo que foi em 2006 ou 2007, que o remédio em Portugal convidou-me para participar nessa sua iniciativa, com objetos recicláveis, ou quase recicláveis, ou uma grande porcentagem recicláveis. Eu, dentro da indústria cerâmica, estive a conversar com os nossos engenheiros e foi um bocado difícil. Pá, comecei a ver, Pá, isto quase tudo é reciclável e, por acaso, foi uma descoberta muito agradável porque a indústria cerâmica é muito sustentável, quase tudo é reaproveitado. Tudo o que chega de, de, em verde, todas as aparas, vai tudo para trás a é transformado em pasta. Depois de serem cozidas, ou, ser, ou são vendidas para indústrias indústria de cimentos, de revestimentos, portanto, quase tudo é aproveitável. Isto só não é, é comunicado. E, e, e isto é tudo reaproveitado e não é por questões de, de ambiente, é por questões económicas, porque assim há uma maneira de receber outra vez dinheiro de volta. Portanto, não sou, as questões podem não ser as mais nobres, mas é o facto que acontece. Mas no meio disto tudo, lá consegui descobrir umas brechazinhas, como é que eu poderia fazer algum produto que fosse reciclado e que fizesse sentido. Então fui buscar as lamas de etar que todas as indústrias cerâmicas, ou pelo menos aquelas que eu conheço, têm... Na Cepal tem na parte traseira, na vista é também na parte traseira que é um tratamento de águas. Tem uma parte de tratamento de águas em que de um lado sai água limpa e do outro lado são umas lamas. Essas lamas são os restos de, de cerâmica que foram feitos durante aqueles dias, de gessos, de vidrados. Portanto, cada monte que é formado por essas lamas tem comportamentos muito diferentes, muito aleatórios. Portanto, tive que cozer de vários montes, cozer pedacinhos para saber o comportamento, porque havia algumas lamas que se desmanchavam todas, outras que, que se partiam, até que se descobriu, olha... A produção desta semana foi por causa de ter umas características interessantes, então aquele monte ficou reservado para se fazer estas peças. E cada vez que eram precisas mais peças, ia-se fazer, ia fazer essa escolha. Só que é claro que a nível de tonalidade, iam variando. E neste monte tem esta tonalidade azulada porque usou-se uns vidrados azuis. Mas outros meses pode isso não acontecer, então, já não havia estes azuis, poderia haver uns beijos, poderia haver outras situações. Então, isto aqui foram feitos então, com essas lamas, o reaproveitamento dessas lamas que foram feitas foi convertido outra vez em pasta, pasta líquida. Depois, os decalques que são aqui aplicados eram decalques também que tinham sido feitos ensaios e que esses ensaios não, não ficaram reprovados, então foram reaproveitados para serem colocados nestas peças. E depois, os moldes para fazer estas peças eram moldes que também já tinham tido o seu ciclo de vida dentro da fábrica, portanto, tem os moldes de gesso, faz-se uma tiragem daqueles moldes, a partir seis pontos vai para o lixo porque já começa a aparecer imperfeições. Então eu fui buscar esses moldes e ainda fui crescer um bocadinho mais o ciclo de vida desses moldes para fazer a conformação destas peças. Pois o interior é só simples, o interior foi feito só com uma textura, com, com aqueles plásticos de bolhas, também plásticos de bolhas que já tinham sido utilizados, em que fui calcar, para fazer aquela textura interior. Agora é interessante dizer com, esta, com estas peças que, nesse ano, as Águas de Portugal quiseram nos comprar para as suas ofertas ou as suas parcerias que têm, foi a sua oferta de Natal, depois disso, a Cepal tentou comercializar nas suas lojas, principalmente no Colombo, só que não foram muito vendidas, ou seja, às vezes podemos ter um produto, que até é um produto inovador, um produto que faz sentido, um bom produto, mas estava, na Cepal estava no, no, no sítio errado, porque um cliente Sepal vai à loja Sepal não é um cliente que vai à procura deste produto. Portanto, às vezes nós temos que pensar também, ok, temos ideias boas, são produtos bastante bons, mas que não funcionam nesta marca ou não funciona naquela empresa. Temos que encontrar a empresa e a ideia é certa para casar e para, um, para ser um sucesso. Neste caso, este tipo de produto naquela empresa não fazia sentido, não era o seu mercado, não, não se trabalhava esse tipo de cliente. Portanto, morreu. No ano a seguir, voltei outra vez a ser desafiada pelo remédio em Portugal e nesta altura fui buscar, então, a porcelana moída, que foi moída. Nisso foi junta, essa porcelana moída foi junto uma resina, que, que é usada na... Para fazer, para fazer as madres, e aí foi fazer, através das peças que vocês viram anteriormente, foi feito um molde com base em duas dessas peças, o interior e o exterior são os dois tamanhos, que são colocados um dentro do outro e, e descentrados, para criar estas paredes. No outro ano, estava eu, na, estava eu a fazer um workshop na Marinha Grande, sobre pato de verre, quando tive este, este desafio e nessa altura pensei, vou fazer, aplicar a tecnologia do pato de verre nesta situação que foi usar. Em vez de usar o vidro eh, em cacos, fui usar a porcelana em cacos, adicionei mais um bocado de vidrado e fiz exatamente como se em pato de verre, só que fui usar uma forma de uma peça, uma peça que já estava, que estava em biscoito cozida, pus alumina, que era para, para que não agarrasse sobre as paredes, Fiz uma papa com, esta, com estes cacos, junto com mais frita, que é frita que é para fazer os vidrados, e adicionei cola de, de, de papel de parede, para fazer uma papa. Depois, com, com essa papa, fui calcar junto às paredes do, dessa peça, em biscuit, e foi ao forno. Portanto, é uma peça que ficou toda aglutinada, parece umas pipocas. É muito frágil. Isto aqui não dava para ser a nível de, de, de produção, eram peças muito, muito pouco viáveis porque são peças bastante frágeis, são peças mais de exposição, de galeria. Mas pronto, foi um, um exercício engraçado. Depois, no outro ano a seguir, quis ir buscar outra vez algo que já tinha feito anterior e quis potencializar novamente. Então fui outra vez buscar as lamas... Só que desta vez vidreias para que conseguisse ser, uma, ser peças mais de uso conjunto com alimentos, porque dando este vidrado iria fazer, não que as outras fossem, fossem contaminar alguma coisa, porque estavam, estavam em biscoito não, não havia problema nenhum, só que não apetecia muito bem a gente pôr comida na, naquela peça, tinha ali qualquer coisa naquela superfície que não, não atraía. Agora vidradas são mais fáceis também de serem limpas, então foi mais com, com essa intenção. E aqui... Foi chamada única por cada peça única, porque cada uma vai usar os restos de, de decalques que, que existiam e foram feitas composições diferentes. Depois, no último ano que lá tive e na última vez participei, no Remédio Portugal fui novamente buscar uma outra tecnologia que já tinha feito, que era naquela outra que era com os cacos e com, e com aquela resina, só que aqui eu adicionei. A uh, cor, com, com os pigmentos que a gente normalmente dá nos vidrados, em é que adicionei cor nessa resina e que então ficou este, parece estes granitos, peças feitas de granito. Depois, com base nisso, aí a CEPAL quis fazer estes tabuleiros uh, que vão buscar aquela técnica e aí que chegou a ser a ter algum serem comercializados. Agora vou falar-vos de dois projetos que são mais recentes na Vista Alegre, acabadinhos de lançar na feira de, de, na feira, nas feiras de janeiro e fevereiro e que ainda não estão nas nossas lojas, vão estar só em maio que vão entrar nas nossas lojas. E que está-se a falar aqui de sustentabilidade, não é, não é ecodesign, não é peças de, feitas com, com materiais reciclados, mas é peças que são feitas com uma causa por trás, em que é um modo de nós podermos agir neste mundo, tentarmos uma pequena parte contribuir para este mundo, uh, em que aqui nós estamos a usar com a Amazónia, em que isto surgiu este projeto muito engraçado, porque vai duas, duas, duas raparigas brasileiras nós temos uma residência artística chamada ID Pool, que eu é sou coordenadora em que vieram duas brasileiras uma era advogada a outra é arquiteta, mas não, não, não, assume, não assume esse papel, em que só que elas têm uma organização não, não lucrativa porque elas são filhas de um fazendeiro com, grande, com muitos hectares na, em Mato Grosso e começaram a fazer um projeto de de, de colocar novas árvores, de replantar novas árvores na Amazónia. Com todo o dinheiro que elas conseguem fazer com produtos que elas fazem, com, aí sim com os resíduos da floresta, que são as sementes que já caíram, as folhas que já caíram, elas fazem tratamentos e fazem peças decorativas uh, e depois vendem essas peças. E depois dessas peças, todo, todo o lucro que têm é para, para plantar, para investirem na plantação de árvores. E vieram com esse projeto que nós achamos muito interessante aqui dentro da Vista Alegre e então, com, em conjunto com elas, portanto, a nossa equipa de design interno. Juntamente com elas, desenvolveu toda esta linha, que é uma linha inspirada em, em, em ilustrações que foram feitas no século XVIII, por um, foi chamada as viagens filosóficas que foram ilustradores na altura não existiam máquinas fotográficas foram ilustradores que foram para dentro da Amazónia fazer toda uma recolha do que, é que existia porque conhecia-se o Brasil no litoral mas não conhecia-se o Brasil no interior então foi essa comitiva por dentro e foram fazendo ilustrações ilustrações então existe assim um, um inúmeros de ilustrações lindíssimas de tudo o que vem desde os utensílios dos índios de plantas, de animais de, de tudo isso depois os nossos pintores na nossa manufatura foram repintar ou rearranjar todos esses motivos, fizemos novas composições e criamos esta coleção em que integra pela primeira vez numa só coleção, integramos a marca Bordal Pinheiro, entregamos a, a, a marca Casa Alegre com peças em inglês e também com o Atlantis, mas Atlantis já é normal estar junto com a porcelana. Então nós fazemos peças, por exemplo, vi, vi naquela fotografia ali ao lado, vem uma grande Vitória Régia, que é feita na Bordal Pinheiro, temos ali no centro da mesa umas peças feitas em grés com os vidrados reativos que simulam as sementes uh, da, da Amazónia e depois toda a linha de mesa que, que, tem, esta, que tem estes motivos da, da Amazónia e depois os royalties que estas senhoras vão receber com esta, com, esta, com esta linha será para plantar novas árvores na Amazónia portanto não é só um design por design também por trás existe uma causa e por fim termino com este projeto que é um projeto também com uma causa por trás, e aqui já é uma, com outra, uma causa internacional, esta é uma causa nacional, onde estão representadas espécies em vias de extinção, a coleção chama-se e precisamente sobre isso, são caixas que foram inspiradas no, nos vasos canópicos dos egípcios, em que, olhando para, para esses vasos, achei que tinham qualquer coisa a ver com a vista alegre, porque eram vasos que tinham, uma, tinham tampas com cabeças de animais, só que naquela altura, nos egípcios, eram os animais, eram os seus deuses. Você está percebido? Depois os vasos canópicos, também a conotação deles era para pôr o interior das múmias, era para pôr no era, era o fígado, era os pulmões... Era, bem, isso também no universo da Vista Alegre não é assim, apetecível, mas a ideia em si era engraçada, então como é que conseguia pôr nos dias de hoje essa ideia e que fez esse sentido para nós e para a Vista Alegre? Então foi, esta ligação entre vida e morte foi buscar então os animais que estão em vias de extinção, já há muito tempo que eu queria fazer algo com o reliz ibérico, e então encontrei aqui o tema. Pronto, está aqui. Vamos usar o lince ibérico. O lince ibérico para representar a Europa. Temos a dama gazelle para representar a África. Temos o, o lobo vermelho para, para representar a América. E temos uma águia falcão da ilha de Java para representar a Ásia. E todos eles simbolizam todos os animais que estão em vias de extinção. No corpo do, do jarro não tem, o, não tem uh, os aeroglifos, mas tem uh, o relevo de placas de, dos nossos circuitos integrados, porque simboliza que é a nossa tecnologia, a tecnologia humana, que está a fazer com que os animais estejam em extinção. E depois também é a porcelana preta, em biscoito, porcelana preta, que é o negativo e eles são brancos. Os animais estão em brancos porque é pureza, é inocência. E também nós estamos com isto, a trabalhar junto com o, com o Instituto de Integração do Lince Ibérico na Natureza e deste modo estamos a encontrar juntos uma maneira de como é que podemos também ajudar os links ibéricos. Uma das coisas que eles estão a querer mais é por a nível de publicidade e para nós patrocinarmos as coleiras, portanto há aqui também uma causa por trás. Portanto, esta sustentabilidade pode não ser só a nível de material, mas também ser a nível de ideia de causa, como é que nós podemos também de algum modo ajudar, ajudar o planeta. E pronto, espero não um ter sido de extensa. <risos>